Vou meter, é Mr. o caralho. batoca, <risos> aí de <risos> tal <todo> lixão. quando canal dela é ver para ver a Anisar, ele vai tocar. bonito bonito Ele vai tocar. Ele vai, ele vai <risos> E também para a também. Não vai nada. não gosto ficar Eu muito despacinho, assim, eu fico mesmo com umas bacinhas... Assim, eu fico vai barrer isso tudo! Morro de não fazer isso, mano. não dá para as pessoas subscreverem. Estás a chorar. Vou